Uma ideia legal para você organizar as panelas é usar uma prateleira aramada e aproveitar o espaço vertical, que muitas vezes é alto. Muitas vezes as pessoas não têm um espaço embaixo da pia. Então esse é o momento de pensar, aonde eu posso guardar essas panelas, que seja fácil de pegar quando eu tiver precisando, usando, se imagine tendo que cozinhar e pensando Ah, eu tenho que botar uma água para ferver. Aonde que seria fácil abrir e pegar uma panelinha rapidamente? Pois é, é ali que você tem que guardar a panela. Essas mesmas dicas servem para quem tem aqueles gavetões, sabe, no lugar de armários com prateleiras, ok? Mesma coisa. Agora, quando a gente fala de frigideiras, você tem uma forma muito legal de organizar, que é utilizando um organizador de frigideiras que deixa elas todas em pezinhas, o que facilita muito na hora de você ver o que você tem e também na hora de pegar, usar e devolver.